E, mulher, vamos fazer o cabelo crescer mais rápido e mais forte? Então, vamos comigo. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que tá rolando aqui no canal toda quarta-feira para estimular o crescimento do seu cabelo através do Cronodantas, que é um cronograma capilar específico para quem quer engrossar o fio do cabelo, ou fazer crescer mais forte, ou crescer mais rápido e dar vida a um cabelo que tá mais danificado E esse tônico você vai aplicar ele na raiz do cabelo Massageando bastante E você pode usar ele duas vezes na semana Pra você ver o seu cabelo crescer muito mais rápido E os fios encorpando muito mais Principalmente se você for loira ou faz uso de químicas Então se inscreve no canal Se você não quer perder as próximas receitas caseiras Tudo de cabaratinha é E anota aí os ingredientes o alecrim já foi testado por alguns especialistas e eles indicavam que ele estimula a circulação sanguínea e a limpeza do couro cabeludo. Então ele vai desobstruir os folículos capilares, favorecendo o crescimento dos fios, renovando esses folículos e estimulando o crescimento mais rápido e saudável. Então você vai colocar ele num potinho e acrescentar água fervendo. Vai deixar abafado, coloca um prato por cima até esfriar completamente... Essa água com esse alecrim Depois você vai acrescentar o óleo de rícino Que todo mundo sabe que isso também estimula a corrente sanguínea no couro o cabeludo Combate a queda e a quebra Tem vitamina E, minerais e outras vitaminas que vão auxiliar no crescimento capilar E a circulação sanguínea também Além de conter propriedades antibacterianas e antifúngicas Ajudando a diminuir a caspa, células cutículas do fio Enfim, bicho é babadeiro Tá? Mas se você estiver grávida, por favor, não utilize o óleo de riz. Em seguida, eu acrescentei 3 gotinhas de óleo essencial de alecrim, mas é opcional essa etapa. E também acrescentei óleo vegetal de melaleuca ou tea tree, que também é opcional, você encontra em casas de produtos naturais. Que ele vai ajudar a evitar seborréia, caspa, dá brilho e é ótimo para cabelos danificados e ressecados, sem brilho e sem vida. depois você vai pegar tudo isso vai coar e colocar num recipiente que você consiga aplicar na raiz do seu cabelo, lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor compartilhe, manda pra aquela sua amiga no whatsapp, no facebook no instagram, onde você quiser e puder compartilhar, vai me ajudar demais e aí eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu trago outras versões pra vocês que eu posso testar outras receitas comenta aqui no, nos comentários qual receita pra crescimento capilar, você que eu teste. A mais pedida eu trago com certeza. E aí você vai aplicar no cabelo inteiro em todo o couro cabeludo, tendo espalhar por várias partes do couro cabeludo, sempre massageando por pelo menos 5 minutos bota um vídeo aí pra assistir uma música, enfim. E o que sobrar você pode aplicar no comprimento dos fios pra encorpar esse cabelo ao longo do tempo e fazer ele ficar mais forte, engrossar um pouco mais, quebrar menos e assim você um crescimento capilar saudável e sem partir o fio. E se você quer saber como eu ando finalizando meu cabelo atualmente, se inscreve no canal porque tá aí o um spoiler do próximo vídeo cachos super definidos que duram vários dias com creme de 8 reais.